Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, dia 17, 2 de fevereiro. Vim aqui para dar uma dica bem rápida de freestyle, mas que se você levar essa dica séria por meses, por anos, você pode. Você pode sair de um estado que você não conseguia nem rimar no improviso. E você pode passar a ser um exílio rimador. Então, roda a vinheta Hoje em dia, com tantas batalhas virtuais, é, reais Tantas competições o pessoal, é, o pessoal começa a improvisar num nível alto muito rápido assim, Tipo, mano, o pessoal não é nada de repente, pá, tá rimando muito, né? E, pô, eu vi vídeo de, de galeras, de caras, de pessoas é, quando eles não rimavam nada E tipo, vídeo quando eles estavam rimando muito E é legal ver que, mano Essa transformação existe, né As pessoas às vezes veem esses caras rimando muito E acham que tipo, ah, não muito como Como uma pola Não rimam muito como é, Como uma winnet Então tipo, então não é para mim Só que acontece que você precisa começar devagar Você primeiro começa E depois você cresce no que você começou, e o pessoal quer começar grande. Então, uma dica muito simples. Começa a praticar, nunca fez rima? Começa a praticar a capela. Começa a praticar a rima a capela. Né? E o que seria uma rima a capela? Seria a rima sem beat, sem batida. Você vai contar o tempo mais ou menos do compasso da batida na sua cabeça e vai rimando. E qual é a grande sacada de rimar a capela para a aprendizagem? Que você pode determinar mais ou menos o espaço entre um verso e outro. E você pode mudar o fluxo de repente. E você não tem essa prisão. Né? E uma coisa que ajuda também... Uma coisa que ajuda também quando você tem dificuldade de manter o sentido do freestyling. Quando você tem dificuldade de manter o sentido do freestyle É começar essas rimas a capelas contando o seu dia a dia né? Então, por exemplo é, Se você vai contar o seu dia, o que acontece? Você já tem um contexto ali, você já tem uma história meio amarrada ali Que você não pode sair daquilo Então você já sabe o que você vai falar Sem a batida, você é que determina o fluxo de palavras Você é que determina o flow então, você, vai, você já vai treinar com um contexto é, muito concreto, que é o que você fez no dia, e sem o, e sem o grid ali do, da batida é, te empurrando. Porque o beat, ele é um... O beat é como se essa parede começasse a vir para frente em direção a outra, entendeu? Ele não para, independente se você tropeçar ou não. Então, se você começar a fazer essas duas coisas hoje... Mano, em uma semana você já vai estar tá criando coisas absurdas Se você levar isso aí durante um ano Não que você precise de um ano só rimar a capela Mas se você passar um ano também rimando a capela Quando você chegar no beat você vai estar tá sambando no beat tá? Então vou te dar um exemplo Como eu acabei de acordar, né? vocês devem ter percebido Eu vou descrever o meu dia de ontem né? A capela sem beat né? Então vamos lá Uh, ontem mais um dia acordei com alegria eu não queria acordar com agonia e eu falo para você que é a primeira vez que não tem carnaval no Brasil quem diria, mas sorria, siga trabalhando eu Sigo improvisando, me mano, sempre criando fiz edições, mandei e-mails até atendi o cara do correio não lembro nem a hora que ele veio mas se ele não viesse ia, fica ficar feio eu fui até o banco, eu fui correndo Me exercitando Aproveitando o ar livre para treinar o meu calibre E conservar a musculação Que um dia eu tive Musculação não, musculatura Eu cuido do meu corpo, mas eu também cuido Da cultura, eu fui me Fazer umas barras, eu gosto de fazer força e ser sensível como quem toca guitarra na volta. Voltei correndo, pois eu tinha aula com os meus alunos. Chegamos aqui, um absurdo. Já liguei o PC, peguei uma garrafa d'água e eu dei uma aula pra eles de Piracicaba. Cada um estava em outro lugar. Uns em SP, RJ, BH. Também teve até os caras lá do Ceará. E o consultor de rima, assim não sei aonde vai parar. A aula foi massa. Foi sobre isso, mas não foi a de graça. Fizemos exercício quase duas horas. Quem nunca rimou, estava até rimando na hora. Olha só como isso revigora. Essa semana é difícil, a próxima a gente estoura. E assim, ao passar dos anos, aumentando os planos E a ideia a gente elabora, melhora, constrói Então a gente vai porque o tempo só corrói Então melhora pai E melhora até se você cai E para ter aula comigo basta ter uma conta de wi-fi Mas o wi-fi não é conta A internet é uma conta que você paga Assim a sua mensagem que se propaga, nunca apaga Então vê se você entende essa mensagem é infrada Prática, não importa o lugar, o negócio é a sua a prática para você melhorar. Então começa a rimar sem beat, contando o seu dia a dia, como se isso fosse um hit. Isso pode ser um antecessor daquilo que você vai viver com esplendor. Parece que não, mas o exercício tem valor, e se pode ser um motor, então venha a todo vapor. Você vai começar a ter noção de ritmo, noção de tempo, onde você pode melhorar. É, mudar o esquema de rim já para outro, se você errar o esquema que você estava pensando, como que você usa outra palavra e vincula com a anterior e cria um esquema novo que parecia que já tinha sido criado, mas na verdade você errou o esquema e resolveu fazer uma coisa na hora. Eu tô, vou dando um exemplo aqui, ó por exemplo. É... Faz esse exercício que eu te falei, surpreenda-se. Manda o vídeo para mim. Surpreenda-me. Então eu tô rimando surpreenda-se com surpreenda-me. Mas vamos supor que eu não achasse a palavra. Eu já tivesse falado surpreenda-se e eu não achei a palavra. Então eu poderia fazer algo do tipo assim. É... Faz esse exercício de rima. Surpreenda-se. Aí eu não tô achando outra que é tipo surpreenda-me. Então eu vou mudar... Com um o esquema de rima Das palavras que vem anterior, por exemplo Faz esse exercício de rima Surpreenda-se Entra no clima, sem batida Olha só que ele dá, liga Então vou fazendo a minha rima E aumentando o meu olhar e a perspectiva Sacou? É, eu falei, né? Faça um exercício de rima Surpreenda-se Aí eu peguei a, a palavra que, vi, que veio antes de surpreenda-se E construí o esquema A partir dela Entendeu? E se eu errasse, eu poderia é, fazer o esquema a partir de outro, por exemplo, faça esse exercício de rima, surpreenda-se, entrar no clima e assim que a gente vai, o exercício nunca cai, fazendo minha rima em cima da batida, ou melhor sem a batida, ou pior, ou sei lá, é sangue, suor e lágrima, pega na prática, é minha didática, nunca pode ficar com a mente estática, fazendo uma rima, ela é performática tá vendo você já vai você já vai incorporando você então é importante nesse exercício você não só é importante você não só ficar preso à, à terminação como prestar atenção em todas as palavras anteriores pois todas têm seus devidos valores pois você pode criar seus esquemas com as palavras anteriores e aí quando você aprender no acapela que todas as palavras que você está utilizando, não só as terminações, podem vir a fazer parte do seu esquema de rima, você vai começar a fazer o seu freestyle com atenção, pensando, mano, se eu errar aqui, tem anterior, e tem anterior, e tem anterior, e tem anterior, tem anterior. E cada uma, a hora que você está prestes a errar, você pega um gancho anterior dessas palavras, constrói um esquema novo, e a partir desse esquema novo, você não vai só usar essas palavras de você vai usar várias outras de construção, de construção Que também vão abrir teias Vão abrir teias de possibilidades Caso você erre Então acaba que vai ficando meio que impossível de você errar E você ter consciência disso que eu estou te falando aqui É o que eu fiz você sentir no corpo naquele exercício A arte de não rimar Aquilo é para você ver que não tem não rima Uma hora vai tudo rimar só que, por que que eu faço exercício Eu não conto pra vocês disso que eu tô contando hoje E falo pra vocês uh, Simplesmente pra não rimar Pra tirar a pressão de vocês De que tudo tem que rimar Na terminação, na hora certa No lugar certo não Só que se eu falar isso A pressão continua Então eu crio uma pressão contrária Que é não rimar E aí vocês com a pressão, com o objetivo de não rimar Vocês percebem que tudo rima E... Essa é a lógica desse exercício a capela. Você perceber que em alguma hora no seu esquema de palavras tudo pode rimar. Desde que você esteja disposto a não parar, a continuar. E olha, olha só, eu rimei sem querer agora. E você vai ver que depois que você faz esse exercício, você começa a rimar muito sem querer. Sem ter intenção você começa a rimar demais. E outra coisa também. Você começa a... A escutar rimas em vários, em vários lugares onde você vai, você começa a puta, identifique uma rima aqui. Então a dica de hoje é essa. Faz essa prática com calma, sabe? Você tem só duas preocupações. Conta o seu dia, ou conta uma coisa que você, já, que você já sabe, né? Uma coisa que você leu, conta isso pra você mesmo rimando para um amigo, né? E... e rime. Sua preocupação é contar algo e rimar. Não tem preocupação com o beat, com o tempo, com o esquema de rima perfeito. Só rimar. Você vai ver como que você vai melhorar. Pode pá. <risos> e se você conseguir, conseguir, se você puder fazer isso em roda, com dois, com três amigos, agora a gente está na pandemia, mas de repente no, no Discord e tal, você pode é, fazer esse exercício em fila, né? Um, um, um vai pegando o gancho do outro, então... O, cara, o seu amigo tá rimando, aí ele parou para pensar, você já entra no lugar dele e continua, o outro já entra no seu lugar e o freestyle nunca cai, e aí você já entra numa outra dinâmica que é, um respondeu o estímulo do outro, ah, você falou da família, falou do, do cachorro, você já faz um complemento, e aí a gente vai chegar... Depois, um segundo nível, que é o que Fazer a mesma coisa, porém agora a gente vai buscar por efeito nas rimas. Rimar já tá fácil, falar de vários assuntos já tá fácil. Agora é como falar disso com punch, com efeito, com punchline. Beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho. E o mais importante, isso não é o mais importante. O mais importante, você quer ser foda? Você quer ser pá mesmo no rap? Se inscreve aí na semana da Jornada do MC, a próxima é dia 22 de março. Se inscreve aí, né? É um mini curso online gratuito que, que antecede a Jornada do MC e Grégora, que é o meu curso fechado. E se você tem muita pressa de aprender, a hora que você inscrever também, você já cai também no... na página do Jornada do MC gravado, que é um outro curso mais simples que você pode adquirir a época que você quiser. Certo? tamo junto acompanha aí nas redes, no Instagram as redes estão todas aí dia domingo agora, dia 21 eu vou lançar meu primeiro clipe desse ano aí ficar ligado, tudo vai passar é o nome da faixa e tamo junto deixa eu ver se faltou alguma coisa bom, vou fazer o seguinte também cara, não quer, quer, quer andar com quem, com quem quer aprender com quem tá na mesma fase que você vamos fazer o seguinte então Deixei também o link de um grupo aí no... É, na minha bio, na minha descrição ou bio, ah, você vai cair no meu link, Linktree, que tem todos os meus links. Um deles aí é o link do grupo do WhatsApp aí do pessoal que, que fala sobre rap, que pratica e tal. Deixar aí pra você também. Tamo junto. Boa quarta pra vocês. Valeu.